Atrás de mim está o Monte Brasil, que é este local aqui, um antigo vulcão extinto. E vamos fazer esta caminhada aqui a vermelho, vamos à Azul, a Azul diz que são 3,5 km. Vamos lá começar a andar. Pista de Tartã, é a pista de Tartã, bancos para o pessoal descansar, Chegamos aqui ao Bosque dos Dragoneiros, estão a ver este tipo de fruto, nativo de Cabo Verde. Dá ali aquelas sementes de 7 a 10 milímetros. Agora seguimos para cima. Continuamos a andar forte aqui deste lado. Sob vigilância do exército. Serra o vulcão. Está como este aqui é um vulcão também. Ainda está ali. ver vê se vê-se ainda há ali um tanque daquele lado. Decorações de Natal. Vamos aqui ao pé deste monumento. Antes morrer livres que em paz sujeitos. 6 de março de 1642. Vamos para aquele lado ali. de da Fortaleza daquele lado. O continente fica para aquele lado. Portugal, que é Angra a pé. E nós estamos aqui. Largo da Boa Nova. Campo Municipal de Angra de da Boa Nova. E Tanque do Azeite. com as vossas crianças temos aqui um parque engraçado aqui do lado esquerdo e isto aqui chama-se Parque do Réu Vão, Câmara é Municipal de Negra vamos ver ali, Proibidos Cães e ali a Doca de Turismo o pessoal aumentou-se na low cost e vinha até cá 30 euros e estão aqui também, para tentar aqui onde estou, não é assim tão caro, fica é mais barato do que o depósito de combustível. E estamos a entrar aqui nos portões da fortaleza. Está aqui o portão, tem os canhões ainda, estão a ver os dois canhões ali daquele lado? Um e dois. Já ver estão os canhões, e do alto conseguem combater aí parte a parte da costa toda. Peças de, de ferro. O tempo já está degradá aqui conseguem bem atacar e temos aqui uma duas três quatro cinco cinco canhões e aqui temos ali uma antiaérea estão a ver mais uma antiaérea ali para os aviões está aqui agora está bem defendida e temos a base militar Americana, já encontramos aqui, falamos com um americano também está na base aérea veja o outro vídeo vigilância por todo lado esta área militar está, Pompos da Rocha Bom dia, é para ali a caminhada não? O caminho para andar é assim para ali? Ok obrigado h 45 Monte Brasil Estava ali o um militar Não nos deixava passar, né? é óbvio que ali é a parte restrita Monte Brasil Trilho fechado De ver a orientação de fogos florestais Houve aqui o fogo de está fechado este trilho Mais um canhão ali o um carro militar Vai é apitando ali na curva militares aqui em todo lado, Não der velocidade, deve haver outro carro militar aqui, outro carro militar. É só militares aqui nesta zona, gostou de ver, Eu me subir aqui por cima, podem fazer o um download do track aqui na descrição do, do vídeo. Bambis! Temos aqui bombe. Muito engraçado, não é? Se metemos aqui vida selvagem. Em pé, em não alimento os animais vamos é? ter atenção eles já são cuidados não precisa dizer tá? os animais muito engraçado sim senhor os pintinhos se conseguem ver ali daquele lado Entendi. Bom dia, pode-se trazer o carro aqui para cima, ou não, não é permitido? Ali é para Ah, os pessoas podem vir, não é? Sim. Ok. Museu de Angra. Casernas de apoio de instalação, de apoio à bateria, paiolos, peças de artilharia, posição... Vamos chegar aqui às antiaéreas. O que é que acha? Temos aqui este local também, seu estímio. Estão a ver? Vai ser bonito. O que, que acham disto? é? Antiaérea. O que acham disto? Antiaérea. E ali outra. Epá, está, está bem defendida. É? Meio subterrado aqui. A ver aqui de perto. O banco para se sentarem e para rodar ali com a alavanca, até ficar outro. Isto é para rodar depressa, para, para todos os sentidos, para disparar. Vou fazer aqui um 360. Os sítios de apoio para rodar para os dois lados. Mais uma antiaérea. aérea. Por ser igual a outra. padrão comemorativo nos descobrimentos dos Açores Vimos ali uma Senão, não se é caravela se chama é há luzes luzes porto de pescas lá o fundo e painel de azulejos Paisagem, Serra Santa Bárbara, irei filmar também aqui, podem depois ver o vídeo, como é que é aqui a casa de banho, é Covid-19. Tenham cuidado. Muito cheira, cheira a limpeza, deve ser a casa dos pombos. Armazenamento, campo de tiro ali Deve ser campo de militar talvez Estão a treinar ali. Os alvos ali ao fundo e o campo ali Estão a tirar Ali dois militares, vamos ver o que é que se passa ali Daquele lado Bom dia Bom dia, ah, bom dia. Bom dia. Que é campo de tiro ali em baixo? Ah, Caminhar por aqui ou por ali? Não posso descer? Nem pode descer, nem pode ir para ali agora. Ah já não posso ir? Vai a tiro. Ah, vai ah, quando há tiro. Não pode passar ninguém. Ah não pode passar ninguém. Ah, mas estava a dizer que aqui que a caminhada que é para para este lado. Não, não, mas para baixo de qualquer maneira eu não podia ir, Mesmo que não, não podia porque é militar, só para passivo. Aqui temos ali ah, os militares que nos deixaram passar e ali é o campo de tiro ali em baixo. Isto é um, um antigo vulcão extinto. Estão a ver? Aqui a parte central da cratera. Framentas agrícolas. Máquinas Agrícolas, não é? Engraçado. e mais uma. O que é isto aqui? Fabricado em Itália. Monte do Brasil. Reserva florestal de, rec... de Recreio. Mais casas de banho. Para o pessoal para não... Estamos aqui na companhia de gatos. Não abandonar os animais. Este era ali a colônia de gatos, aquelas casinhas dos gatos Tem que comer qualquer coisinha não é um bom arrozinho cozido boa é com a linha de gatos que estão na, na comida não gente não tem comida não é miau não não tem comida e os festinhas não é não, não pode ser não alimento os gatos já estamos a continuação do caminho agora é sempre a subir arriba é sempre a subir É incrível é a limpeza e a manutenção aqui nele desde que não se vê lixo, tudo impecável, estão a ver tudo a tudo cortadinho, ainda não vi nada no chão, beatas, nada, tem que estar tudo limpadinho, até agora que o senhor que é à minha frente está a cortar aqui os arbustos, é, é impecável, é para isso. dia tudo é parado aqui dicam-se mesmo isto é? mantém as coisas limpinhas apareceu tudo boniginho telégrafo cara para para os barcos ali sinais permanentes primeiro anúncio segundo anúncio terceiro anúncio parece um navio oeste e tal quatro navios oeste estamos aqui Vai subir aqui em cima Vai ser uns pontos mais altos talvez Aqui água Vamos agarrar aqui Um literisto, é não é? Agradavam. Os militares não tiveram o campo de ar ali daquele lado ali onde está é. aqui aéreas daquele lado mas viemos ali de baixo temos que continuar aqui mais à frente está no molidor vamos ver o oceano está ali. Red luz. Para cima. está ali a filmar o futuro, vai qualquer coisa Ainda vamos estar ali como está o oh, senhor para a manutenção, é? tudo limpinho e os trabalhadores, é? que não podem dizer que não fazem nada que trabalham bem alguns municípios no país, no continente, quer dizer tem dia, Bom dia. Ah, Isto aqui está sempre tudo limpinho. É que que pois é, em comparação com, com, com o continente que vemos lá, isto aqui está sempre.. Vocês é, pensam tudo? É, às vezes é uma vez, duas vezes por ano. uma duas vezes por ano? Não, por acaso, eu tenho visto lixo no chão e coisas dessas assim, não se vê cá nada. Pô, já era... Até que costuma estar sempre tudo limpinho, por acaso. Isto tem sempre trabalho, tem sempre coisa para fazer. Está sempre tudo. Não, mas o que é. Admiro-me é a limpeza, né? está sempre tudo limpinho, tudo arranjadinho. Comparado com os outros lados, não é? está para fazer aqui está para fazer para ali. Está sempre tudo. E se não é isso, é a trabalhar Está sempre trabalho para o pessoal, está sempre ocupado. Há é. continuação para é o trabalho. Esta maravilha. O que é que acham? Vocês estão aí em casa? O que é que acham aqui? Desta paisagem aqui de Angra. Dos Açores. Estamos aqui. Parece uma capelazinha. Vamos lá ver o que é que trata esta capela. Vem ver o que é que tens... É Hermida de Santo António E lá dentro... Vamos ver Maria Vinda... Sim senhora... Reparem bem... Vou ver... Vou aproximar-se um pouco mais aqui da borda... Com a Marina, aquele bruto hotel ali. Uhum. Monte Brasil à direita, essa aquele. ilhota. Monte Brasil, estamos nós, que é a das Cabras. idiota das Cabras. Sim, despeço. Espero que tenham gostado aqui no mundo do Mundo Brasil, boa um viagem para todos e sejam felizes e continuem a acompanhar aqui o, os vídeos da Grado nos dos Açores na dia terceira. Obrigado e mantenham-se a assistir. Olá, muito bem-vindo aos Açores. Esta não tem a forma. Mas esta está para parir. Esta não é? Os Açores, a ver? Tanta limpeza, tem que fazer limpeza. Aqui, estes bezerrinhos. Uh, no caminho encontramos aqui uma igreja. Estão a ver o que é que nos faz impressão a nós? E agora o um obstáculo habitual aqui. Temos aqui mais um império. Olá, meus amigos. E cá estamos nós, indiretamente dos Açores. Para o da Ponta. E pronto, vocês Então sim, o que é que achou? Não se esqueça de adicionar o canal Almas Adventures.